Olá queridos graças e paz, eu sou o Bispo Flávio, Presidente do Ministério Palavra Viva Eu estou aqui com uma missão muito especial, uma missão dada por Deus Desafiar você para estar conosco nos dias 2, 3 e 4 de novembro Estaremos no retiro de vida vitoriosa Serão três dias que vão mudar a sua vida Olha, sinceramente, eu sei que o inimigo se levanta, mas se levanta para cair Então, permita que Deus mova seu coração Vem estar conosco, ainda há tempo, as vagas estão abertas. Dias 2, 3 e 4 de novembro, retiro de vida vitoriosa, vivendo o novo de Deus. Tá falado? Estamos juntos? Então até lá. Lembrando, ninguém caminha sozinho, ninguém caminha sozinho. Graça e paz.